Público de Salvador fizeram uma manifestação hoje de manhã para denunciar falta de infraestrutura naquela unidade. de ensino. Em primeiro, o Drianne, que venha mostrando agora. Casadeiros, estamos da boa, aqui, o Sérgio Merino, o parque de o Brasil, um país então, um país rico é um país sem miséria, sem pobreza, mas e a educação? A educação não faz parte da rede do país? E que está em greve? Eles estão em greve, são os funcionários da ASEP, que é o pessoal da limpeza e também o pessoal que dá o apoio aqui, que é quem organiza, é, junto com a gestão para controlar, digamos assim, os alunos. Não tem esses funcionários, como é que a gente vai aportar mais de 800 alunos por turno dentro da escola sem haver esse apoio? A outra coisa que eu sei, a gente vai contar também que fazer. e a outra vez, depois que a gente aqui com água, com água, a gente vai comer um misto cheiro, a gente vai comer paraíso. Oswaldo Barreto, secretário estadual de educação. Dá uma olhada nisso aí. É o que eu falo sempre aqui, não é a educação a base de tudo, é o xadão que está na boca de todo mundo, principalmente político secretário. A educação é a base de tudo, com a educação a gente consegue aqui, isso, consegue aquilo. Aí está sem educação. É mais um protesto aí na escola estadual, porque também tem escola municipal, também tem escola municipal. O novo secretário bem sabe disso, Jorge Curiu, tem a prova de para ele, escola sem merenda, sem nada ontem. Hoje eu mostro agora, Aí na reportagem, a estadual Clédio Sandra, Takarécio tá de Salvador, penalizada pela falta de atenção. Então eu peço ao secretário uma olhada aí. Eu sei que é difícil educação e saúde, mas está na área, está na cadeira, é para trabalhar e mostrar para que vem também. Outro absurdo também, escola estadual. Alunos do terceiro ano da rede pública em ensino sem aulas. por dia, agrede terceirizados. O Ministério Público entrou e resolveu intermediar a discussão. A reportagem agora é a Isadora Florentino. Yasmin foi aprovada na primeira fase da Olimpíada Brasileira do Ensino Público de Matemática. A segunda etapa acontece sábado. Sem aula, ela ficou impossibilitada de tirar a poder refazer algumas atividades, algumas provas, revisões, nada, porque não tem aula. Então, estou me virando sozinha em casa. Livro e internet. Além da proximidade da olimpíada, a mãe Mândia está preocupada com o desempenho da filha nas provas do Enem, marcadas para o início de outubro. Sábado, agora ela faz de novo a segunda prova. É a segunda etapa. E está sem estudar. E está sem estudar. Pediu a certa forma, quando fica dentro de casa, você vai até o estilo, vai até o ânimo os serventes e merendeiras entraram em greve. Nós viemos todos os dias para o colégio e às vezes nós nem chegamos na escola e já, já temos a notícia de dizer que não tem aula por falta de limpeza de funcionários no colégio, por falta de pagamento dos funcionários. Então fica uma certa revolta em cada um de nós. Os funcionários terceirizados de seis empresas estão com salários atrasados, sem plano de saúde e benefícios como auxílios à alimentação e transporte. O governo não tem culpa num processo porque ele não vem pagando algumas empresas. Outras algumas empresas não vêm recebendo porque não têm entregue alguns documentos. Né? A estimativa do Ministério Público do Trabalho é que existem hoje 81 contratos com 15 empresas, envolvendo 40 mil terceirizados. Cerca de 20 milhões de reais podem estar retidos pelo Estado relacionados a esses contratos. O Ministério Público do Trabalho começa a se reunir com cada uma das empresas terceirizadas, governo e trabalhadores, a partir da próxima segunda-feira. O objetivo é chegar a um acordo para que o governo pague diretamente aos trabalhadores a partir das informações prestadas pelas empresas. Quando a reposição das aulas, a Secretaria Estadual de Educação informou que cada escola vai ter o seu próprio calendário. É esperar que o acordo saia. São 40 mil funcionários terceirizados, a maioria sem dinheiro para pagar as suas contas. É gente penalizada, é gente que quer trabalhar. Agora, trabalhar de graça é impossível. Falta grana até para pegar o transporte e é o trabalho. Então, vamos tentar aí, esperar que o Ministério Público do Trabalho chegue um acordo, que o Estado libere a grana de tudo quanto a retida e pague as empresas terceirizadas. Olha, eu quero